Olá amigo internauta, estes são os destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição desta quarta-feira do Jornal Impresso. O Alto Tietê registrou qualidade do ar moderada durante o mês de julho. Segundo a CETESB, a região nas últimas 48 horas foi classificada com qualidade de ar boa. O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Condemate, monitora os casos da varíola dos macacos com os municípios da região. Orienta as cidades a tomar novas medidas para controlar a disseminação da doença. Suzano foi palco de homenagens à comunidade nipônica e descendentes que escolheram a cidade para morar na sexta-feira e no sábado da semana passada. Os eventos ocorreram em celebração a centenário da imigração japonesa no município e aos 50 anos da Irmandade Komatsu. Saiba tudo sobre os preparativos do Palmeiras para o jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores nesta quarta-feira.